quando eu começo a olhar, por exemplo, para a enfermidade na perspectiva da oportunidade, né? Eu isso é um traço de personalidade, né? Isso é um traço de personalidade. Então, quando eu, por exemplo, né, comecei a fazer esse trabalho e comecei a ter resultados com homeopatia, com mudança é, de hábitos alimentares, né? Eu passei, eu tive, eu tive, eu tinha ansiedade crônica, é, é, eu tinha, eu, eu eu tinha gastrite, eu tive prisão de ventre, né? Então eu tive um sério de problemas, tem problema de garganta, tereza, amígdalas, né? É, mas na fase adulta, que eu foi quando eu tive esse problema digestivo, de prisão de ventre, que é uma coisa terrível, né? Chegou uma pessoa, um terapeuta, dizendo que ele tinha uma técnica, que ele olhava para a íris e, através da íris, ele descobria, ele identificava as desarmonias do corpo. Eu digo, como? Eu digo, como assim? Eu disse é e aí ele deu uma aula lá assim uma coisa bem fundamentada né eu fiquei muito curioso com aquilo e eu naturalmente estava ali sofrendo com prisão de ventre né e enfim fui lá fazer a consulta para ele e eu não falei nada do que eu tinha né e ele ele ali ele fez um diagnóstico através da minha íris, e aí eu fiquei muito impressionado com aquilo. Ele detectou que eu estava com prisão de ventre que eu estava com gastrite, que eu estava estressado. entendeu Então, ele, ele ele ele me trouxe o contexto do que eu estava vivendo e ele me propôs uma mudança radical de de hábitos alimentares que eu guardo, né? a maioria do que ele me indicou, eu guardo até hoje. Né? E aí eu tive a primeira experiência baseada no que é, o pai da medicina falou, Hipócrates, né faça do seu remédio o seu alimento, faça do seu alimento o seu remédio. Então, eu fiz, né como eu sou bem disciplinado, assim, quando eu quero a, a, a aprender uma coisa, eu faço direitinho, entendeu? Então, ele dizia: olha, você tem que comer 600 gramas. Passei comendo durante 15 dias 600 gramas de melão, era o meu café da manhã. Depois, os 15 dias seguintes, era era, era 600 gramas de, de mamão. Então foi uma experiência interessante. Aí depois eu tomava chá, e depois não sei o que, eu sei que ele tirou carne vermelha, tirou tudo né, que era processado, tudo que era branca, açúcar branco, arroz branco, tudo, tudo, tudo essas coisas todas. né? Na época, até o café, eu só voltei a tomar café agora na época é, adulto, né, quando eu fui fazer o café quântico, porque eu tentei fazer o chá quântico que ficou muito ruim, né? e eu tomava eu, eu praticamente tinha deixado de tomar café, eu tomava muito esporadicamente café, né? Hoje eu tomo uma xícara de café por dia, uma caneca. É, então eu fiz tudo que ele pediu para fazer, porque eu queria ver se aquele negócio dava certo, né? Eu, eu na época eu já me tratava com meu né? não tomava medicamento, sim. Então de fato, eu eu me curei, né? eu me curei da prisão de ventre, eu curei do estresse. Eu me curei ao ponto de eu mudar o meu humor. Né? Então, foi uma coisa muito impressionante é, Eu era muito ansioso E de repente eu fiquei uma pessoa mais tranquila né? E eu fiquei assim olhando de, Meu Deus, o que é está que acontecendo comigo? né? Eu fiquei assim muito espantada com aquilo Porque eu não só tinha me curado Mas eu era uma outra pessoa Então eu pude entender na prática né, a, O que o Hipócrates falava né? Faça do seu alimento o seu remédio Do seu remédio o seu alimento Até Eu sei o que é isso porque eu não só tive uma cura física, mas eu tive uma cura emocional também. Eu fiquei assim, mais relaxo, mais tranquilo, tipo, ué, mas o que é que está havendo, né? Então, eu diminui a quantidade de toxina que eu, ah, eu comia refrigerante, meu lanche era meus eram sempre coisa comida processada, coxinha, essa coisa coisas empadas, aquelas, aquelas massas brancas, essas coisas, não tinha uma comida é, saudável. E aí, quando eu mudei isso radicalmente, teve né, teve uma experiência, fui fundo mesmo na experiência, e ainda mais, depois disso, é, aí eu entrei mais fundo ainda, né? Porque aí eu fui fazer a experiência é, da cura pelo limão, né? Então, naquela época também, isso há uns 30 anos atrás, aproximadamente, eu fiz a experiência da cura pelo limão, né? Porque eu estava exatamente nessa busca de investigação e de limpar as toxinas do meu corpo. Então, quando eu estudei sobre a cura do limão, eu fiquei muito impressionado. Eu digo, vou testar isso também. Então eu comecei, foram 20 dias. Eu, eu acordava e em jejum, em jejum, eu comecei com um limão, depois dois, depois três, depois quatro. E não era com água, não, viu gente? Eu não botava água, era puro. Então eu fui até 10 limões. Quem tiver fim de uma desintoxicação, viu? <risos> Você pode botar um pouquinho d'água, né? Então eu fui até 10. Aí de 10 eu voltei, de 10 eu voltei até um limão. Então, olha, você não faz ideia do que pipocou de furúnculo no meu corpo. O limão fez essa limpeza, né? Foi uma coisa impressionante. Eu senti mesmo, né? É, aí eu ficava usando lá umas, umas pomadas homeopáticas, né? É, são assim, Mas foi uma limpeza, né? Eu disse opa, tô tô, tô limpando, tô jogando o, o lixo o lixo fora, né? Então eu sei o que é isso, né? Então, quando eu, quando eu Compartilho com vocês esses conhecimentos é porque eu passei por muitas transformações, eu passei por muitos processos de cura, né? porque no meu, na, na, minha, na, minha, na minha busca eu queria ver em mim, eu queria falar da minha experiência para poder relatar o que é que eu, que eu né? o que é que de fato eu vivi. Né? Então essa cura do limão foi uma coisa assim realmente impressionante. Né? Então isso tudo me deu uma orientação na, na vida que influenciou na personalidade, né? na pessoa que eu sou hoje, né? Então eu sou fruto dessas dessas experiências que eu vivi e a partir do momento que eu fui é, me apropriando do conhecimento, né? Estudando e praticando em mim e, e me curando, eu fui eu fui exatamente é, implantando um, um novo software, um novo programa.